Olá pessoal, então nesse vídeo aqui eu vou estar explicando a você de uma forma muito rápida como você pode ativar é, o recurso Valeu, tá? O Valeu, ele está substituindo aí aqueles aplausos, né? É uma forma de, que o YouTube fez para que nós, é, criadores de conteúdo, desde que disponibilizado no canal, possa ganhar um, um, um dinheirinho a mais, né? Então você vem aqui dentro do seu canal, você vem aqui no painel, desce até aqui, ó do lado esquerdo, monetização, e você vai observar aqui, no, aqui em cima, no canto direito, supers. esse supers aqui, você clica, se tiver acionado para que você, ativado para que você, ou seja, disponibilizado para que você é, o ative, ele vai aparecer aqui, ó. quer ver? Está aqui, ó. você cumpriu os requisitos de qualificações do recurso, valeu demais. Então, isso significa que nós estamos é, pronto para poder, ativar aqui no canto direito está escrito aqui ó está desativado tá vendo é só você clicar ativar pronto ele já tá já vai estar ativado para você que nunca ativou vai aparecer uma outra tela com e, que é o contrato e lá embaixo no contrato no, lá embaixo no contrato ele tá é, tem três opções para você falar o seu nome você vai digitar o seu nome completo do lado direito você vai digitar o seu e-mail, é o e-mail cadastrado lá no Google AdSense, tá bom? E o, o e-mail principal que está qualificando o seu canal. E embaixo, onde está escrito nome da firma, você vai digitar o nome do seu canal. Às vezes o seu canal tem um nome de fantasia, você vai digitar esse nome. É o nome que aparece para os seus inscritos, tá ok? Pronto, feito isso, está ativado. Você vem aqui em cima no, no conteúdo, que é onde tem os seus vídeos, né? vai aparecer seus vídeos você vai clicar num desses vídeos você vai verificar essa imagem aqui ó que vai aparecer aqui ó e aqui pessoal no seu canal como vocês estão observando é, aparece aqui ó valeu do lado direito ó, logo abaixo do seu vídeo do lado direito tá próximo em salvar aparece ali o valeu isso ali é justamente para o seu inscrito se Assim desejar, clicar ali vai abrir essa tela aqui, né? Agradeça ao canal JD Tutoriais pelo vídeo dele, pelo vídeo exposto, né? Ou o vídeo disponibilizado, ou o vídeo que você está assistindo. E a pessoa vai fazer a escolha ali de 5, 10 ou 50 reais. Clica em comprar e enviar, e aí. Ela está transferindo para você esse valor, né? para que você realmente desfrute desse valor e ajude o seu canal. Uma, é uma opção muito interessante que o YouTube está disponibilizando. Eu até parabenizo o YouTube nesses dias difíceis, né? quando as visualizações caíram muito. É, seria muito interessante, é muito interessante, é muito bem-vindo essa, essa atitude do, do YouTube, tá bom? Então, pessoal, para você que assistiu o vídeo, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. E gostando do vídeo, compartilha também e nos ajuda, tá? É, se não é inscrito, se inscreve, tá ok? Um abraço, fica com Deus, até a próxima.